O Body Fit Caps é um poderoso suplemento natural e tem em sua fórmula o café verde, chá verde, gengibre, cafeína e cintrus aurântio, que juntos formam um excelente time para o emagrecimento rápido e saudável. Além de queimar gordura, acelerar o metabolismo e aumentar a saciedade, ele ainda diminui o colesterol ruim. O Body Fit Caps é a solução para a saúde de seu corpo e beleza. Ao fazer o uso de Body Fit Caps, nas primeiras 5 semanas você já poderá notar até 11 quilos eliminados, com benefícios para o seu corpo, saúde, energia e disposição. Resultados podem variar de acordo com o organismo de cada pessoa. Não é possível determinar uma quantidade exata de quilogramas para todos. Os resultados variam de pessoa para pessoa, pois cada organismo reage de uma forma individual. Porém, é possível notar resultados logo nas primeiras semanas de uso. Recomendamos o uso contínuo por pelo menos três meses para resultados incríveis e definitivos. As substâncias ativas encontradas no Bodyfit Caps vão desintoxicar o seu corpo, eliminar as toxinas e estimular o seu metabolismo e organismo. Proporcionando assim o emagrecimento saudável, definitivo, a queima de gordura localizada e a restauração da saúde do seu corpo. Com Body Fit Caps você já consegue ver diferença nas primeiras semanas de uso. Veja a seguir depoimentos de pessoas reais que fizeram uso de Body Fit Caps e obtiveram resultados extraordinários. Por ser um composto exclusivamente de ingredientes naturais, o BodyFit Caps não possui efeito colateral e qualquer pessoa pode tomar e aproveitar seus benefícios. Entretanto, gestantes, crianças e pessoas enfermas ou que fazem uso contínuo de algum medicamento devem consultar um médico antes de iniciar o consumo. Os ingredientes da fórmula do BodyFit Caps possui propriedades nutricionais poderosas e comprovada para o controle de peso e para o perfeito funcionamento do organismo. Comprovadamente, o Body Fit Caps funciona e possui benefícios para a queima de gordura e melhora da saúde, colaborando na regulação do intestino, promovendo saciedade, desintoxicando o seu corpo e, consequentemente, gerando os resultados de um corpo saudável e magro. O Bonifit Caps é autorizado pela Anvisa, totalmente seguro e possui registro no Ministério da Saúde. Seu uso é totalmente seguro e permitido pelos órgãos regulamentadores. Aqui você pode ver a autorização da Anvisa no número 673.650006. Registro no Ministério da Saúde, número 673.6500060019. Para solicitar o seu pedido, clique no link que está na descrição desse vídeo e escolha o kit que deseja para 1, um, 3 ou 5 meses de tratamento. Informe os dados de pagamento e pronto. Em alguns minutos você receberá a confirmação do pedido no seu e-mail, junto com o um código para rastreamento da sua encomenda. O prazo médio de entrega é de 3 a 7 dias úteis para você receber o emagrecedor número 1 um do Brasil no conforto da sua casa. O Body Fit Cap só é enviado após a confirmação do seu pagamento pela administradora do seu cartão de crédito. Portanto, para a entrega acontecer corretamente, é muito importante que você preencha os dados corretamente no momento do cadastro, né? no momento da compra. O Bonifit Caps tem um frete de custos simbólicos de apenas R$ 29,90 para todo o Brasil. As entregas são feitas via correio por SEDEX ou PAC, dependendo da região do país. E no prazo de 3 a 7 dias úteis, após a confirmação do pagamento, você receberá o emagrecedor número 1 do Brasil no conforto da sua casa. Clique no link que está na descrição deste vídeo e faça já o seu pedido do emagrecedor número 1 do Brasil.